a paz do Senhor, meus queridos, Deus abençoe a todos, quero louvar a Deus pela sua vida, você que está presente aqui, vendo esse vídeo, quero te pedir, você que gostar desse vídeo, dá o seu like, Vamos estourar o número de like, né? um joinha, vai dando um joinha, se Deus falar com você nessa palavra, dá um joinha para nos ajudar, para que a mensagem de Deus possa ser transmitida para muitas pessoas. A palavra de Deus que eu quero deixar nesta noite para mim e para você está relacionada no livro de Lucas, no seu capítulo 5, Lucas no seu capítulo 5 a seguir, que diz assim, que diz assim, Lucas no seu capítulo 5, é, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia ao lago pescadores haviam descido para lavar as redes e então verso 3 num barco que era de Simão Pedro né, pediu que afastasse o Senhor pediu a Pedro que se afastasse da terra e assentou se ensinando no barco a multidão presta minha atenção o texto que agora acabamos de ler vejamos que o doutor Lucas ele vai simpatizar o texto com o epígrafe, Jesus prega num barco emprestado. Observa que vai acontecer que uma grande multidão vai acompanhar Jesus. A Bíblia diz que aonde Jesus ia, multidão o acompanhava. Aonde Jesus ia, era notório que a multidão fosse até Jesus. Porque a Bíblia diz que aqui a multidão vai para a beira da praia, no mar, da Galiléia, ou no mar de Tiberíades. Por que Tiberíades? Porque era um nome que foi batizado, esse nome de Tiberíades, por causa, na época, um general com o nome de Tibério. Então, deram esse nome, alguns entendem e conhecem como mar de Tilberio. Né? De Tiberíades. Então, quando nós olhamos para esse texto, vamos ver, uma grande multidão seguia Jesus. Por que, que eles seguiam Jesus, pastor Jonathan? da porque eles seguiam Jesus pelos milagres, pelas curas, pelos prodígios que Jesus operava e Jesus trabalhava no meio daquele povo, a, grande, a Bíblia diz que a grande multidão foi até a beira da praia para ouvir a palavra de Jesus, eu já quero aplicar a primeira palavra para mim e para a sua vida nesta noite, a palavra que eles foram ouvir não foi a palavra de que João achava. A palavra que eles foram ouvir não foi a palavra que Pedro achava. A palavra que eles foram ouvir não foi a palavra que é, é, é Judas achava. A palavra que a multidão foi ouvir foi a palavra que Jesus tinha para falar. Que tal nós deixar Jesus falar? Que tal nós deixar Deus falar? Vamos parar de, de usar nossas palavras. Vamos deixar de falar o que achamos, o que pensamos. É hora de deixar Jesus falar no meio da igreja. E a Bíblia diz que que neste barco existia é, é, os discípulos que estavam descendo do barco. A Bíblia diz que tinha é, Pedro, né? Pedro estava descendo do barco lavando suas redes. Imagine, bom. Jesus olha para Pedro e vê Pedro frustrado, decepcionado, angustiado, né? Porque tinha pescado a noite toda e não tinha pegado nada. Agora os discípulos estão lá, Pedro está lá lavando as redes. Imagine, imagine comigo, entra comigo. Quem está lavando as redes, meu irmão, está dizendo: Meu trabalho acabou. Quem está lavando a rede está dizendo: Meu trabalho terminou. Quem está lavando a rede está dizendo: Acabou o meu trabalho. Quem sabe que alguém disse para você: O seu casamento já era. Quem sabe que alguém disse para você a sua família já era? Quem disse que alguém disse para você o seu filho vai morrer nas drogas? Quem sabe que alguém disse para você a sua vida acabou, a tua empresa acabou? Mas eu quero dizer uma coisa para você: mesmo que alguém disse que a tua história acabou, mesmo que alguém disse que para você já era, mesmo que muitos falaram para você que sua história terminou, eu tenho uma palavra de Deus para mim, e para sua vida. Não é hora de, é, de parar, não é hora de desistir. A sua história está apenas começando, se o inimigo disse para você que tua história acabou Deus manda lhe dizer é apenas o começo da sua história é, o, é apenas o começo que Deus tem para fazer na sua vida, e a Bíblia diz que Jesus entrando, tinha dois barcos a Bíblia diz que Jesus vai entrar no barco de Pedro, Jesus podia entrar no outro barco, mas Jesus entrou no barco de Pedro, Pastor, por quê? porque Jesus não entra no barco de qualquer um para Jesus entrar no barco, precisa de você deixar Jesus entrar. A Bíblia diz que Jesus pediu para entrar no barco de Pedro. Será que você já deixou Jesus entrar no teu barco? Que tal você chegar assim e falar, Jesus entra no meu casamento? Que tal você dizer para Jesus, Jesus entra na minha casa? Jesus entra no meu relacionamento? Jesus entra na vida do meus filhos? Jesus entra na minha empresa? A partir do momento que você deixar Jesus entrar na tua empresa, a partir do momento que você deixar Jesus entrar no teu casamento, na vida do teu filho, na tua finança, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida Ei, eu estou dizendo para você, aquilo que para você é impossível Deus fará o possível Irmão, quero dizer, é impossível Jesus entrar em um barco e não acontecer milagre É impossível Jesus entrar em uma casa e não acontecer milagre Quando Jesus entrou na casa de, aleluia, de Zaqueu, houve mudança de comportamento Toda vez que Jesus entrou na casa de alguém, houve milagre Jesus quer entrar na tua casa é impossível Jesus está presente e a casa está bagunçada É impossível Jesus estar em uma casa e tiver desordem, desorganização Bagunça É quando Jesus entra no templo e vê aquela casa Todos vendendo e comprando E Jesus olha para isso daqui que está desorganizado Eu preciso organizar porque eu estou presente aqui Se Jesus estiver presente no teu casamento, ele vai organizar o teu casamento Se Jesus estiver presente no teu relacionamento, ele vai colocar ordem nesse relacionamento, se Jesus estiver presente no meio da tua família, ele vai colocar ordem no meio da tua família, e a Bíblia diz que Jesus entrando do barco vira para Pedro e fala assim, Be. a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar no meio da multidão Jesus vira para Pedro e fala assim, afaste-se da terra sabe por que Jesus disse para Pedro, afaste-se da terra porque Jesus estava dizendo, quanto menos da terra você tiver, mais do céu você vai ter Ei meu querido, quanto mais do céu você tiver, menos a terra você vai ter. Quanto mais a terra você tiver, menos do céu você vai ter na sua vida. É necessário você deixar que a presença de Deus entre na tua vida. É necessário você deixar que a presença de Deus invada a tua casa, invade a tua família, invada o teu ser. Deus quer mudar a tua alma, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua estrutura, Deus quer mudar a tua finança, Deus quer transformar a tua família, Deus quer mudar o teu ser. Aquilo que era impossível, aquilo que era impossível aos homens, vai tornar possível na tua vida. porque Deus fará o milagre que você precisa, e a Bíblia diz que eles afastaram-se da terra, eles afastaram-se da terra. É necessário você afastar das más companhias, das más amizades, daquilo que te atrapalha servir a Deus. Procura amigos que te levem para Cristo, procura amizade que vai te levar até Jesus, procura amizade que vai levar até a Cristo. E a Bíblia diz que, que quando eles se afastaram da terra, houve milagre. Sabe quando o teu casamento vai bem? Sabe quando o seu filho vai ser liberto? Sabe quando a sua empresa vai prosperar? Sabe quando o milagre vai acontecer na tua vida? A partir do momento que você se afastar da terra, afastar do pecado, afastar das amizades, afastar da fornicação, afastar da bebedice, da fornicação, do adultério, da mentira, do engano, aí sim você vai ver as mãos de Deus descer sobre a tua vida. Você vai ver o milagre de Deus acontecer na tua vida, mas é necessário afastar da terra e a Bíblia diz, que eles lançam a Jesus disse, lança a rede Pedro, Pedro disse, eu pesquei a noite toda e não peguei nada, muitos falam assim, que Pedro estava jogando a rede para o lado errado, é mentira, sabe por que, que Pedro não pegou nada irmão? é porque Jesus não estava no barco, a partir do momento que Jesus estiver no barco, milagre vai acontecer na sua vida, chama Jesus para dentro do teu barco, chama Jesus para dentro da tua casa, chama Jesus para dentro da tua família, chama Jesus para estar no teu relacionamento, na tua empresa, você vai ver que vai ter milagre, a Bíblia diz, que quando eles puxaram a rede, foi tanto peixe, meu irmão, que a rede começou a ceder, e eles tiveram que chamar barquinhos que estavam a Bíblia diz que tiveram que chamar barquinhos que estavam olhando eles mas a Bíblia não diz que o barco estava do lado deles, mas eles estavam olhando meu irmão, você não entendeu não, sabe por que, que eles chamaram os barquinhos que estavam olhando? porque aqueles que te olhavam de longe dizendo, mais uma vez vai se dar mal mais uma vez vai frustrar, mais uma vez a empresa vai falir, mais uma, mais uma vez o filho vai morrer nas drogas, mais uma vez o casamento vai ser destruído vai não meu irmão, sabe por quê? porque Jesus mandou você lançar a rede mas você, ele está no teu barco, creia, o teu milagre vai ser notório, a Bíblia diz que quando chegou na beira da praia eles viram o um milagre, eles viram os peixes, a Bíblia diz que Jesus foi saindo, e a Bíblia diz que Pedro não quis ficar para colher peixe, era uma colheita que daria para ele ser sustentado um ano, mas ele abandonou os peixes para seguir Jesus, abandona tudo desse mundo para servir a Ele, abandona tudo desse mundo que atrapalha você servir a Jesus, que você verá o que Deus vai fazer na sua vida, amém? Eu quero deixar essa palavra para você, eu sou o pastor Jonathan Bonelá, vamos aí, me ajuda aí, vou estourar o número de likes, vídeo, compartilha, toda segunda-feira, segunda ou terça, vamos ter um vídeo aqui novo pra você no nosso canal, pastor Jonathan lá, curte aí nossos vídeos, Deus abençoe sua vida, amém? Deus abençoe.